Boa noite galerinha, e aí, gravando, beleza? Beleza, como é que vocês estão? Tirei o de bequilha, viu? Está porrada Devagar, viu pai? Tô aqui Galerinha, vou contar história para vocês, recente, fim de semana, fiz merda Vamos abrir logo o jogo, né? Obrigado Vamos, vamos no começo, né? Acordei os colegas aí do grupo. Um grupo do WhatsApp, né, Todo mundo tem, né? Com seus amigos de infância tudo mais, certinho. Aí os caras marcando uma praia nesse sábado. Eu bora. Só terminar de acordar aqui, porque era 11 da manhã. Acho que eu vou dentro aqui, tomar um café a gente vai. Aí beleza, né? Adiantei meu lado. Opa. Percebi que carro em Salvador não sabe andar se a faixa não estiver pintada. Não sabe não. Os caras balançam, mais do que cobra. Enfim. Aí. Tratei tudo certinho, né? E já combinado de se encontrar lá no final de linha. Eu prontamente fui pro final de linha. E aí... fazer merda, fui colocar a moto em cima do, na parte onde as pessoas ficam, né? Porque é tipo uma pracinha, mas aos sábados vai ficar bem vazia, então tranquilo, bota a moto ali em cima. Aí quando eu subir a rampinha, no final da, da, da porra da rampinha ela é bem aguda, não vai suavizando de ladeira para plano. Aí, velho, porra, eu vim um pouco rápido. Não vou dizer que vinha rápido, mano. Rápido é uma coisa muito relativa. Mas eu vim na velocidade inadequada pra subir ali. Eu poderia ter vindo mais devagar. E nesse rápido, aí que velho. Deu aquela pancadinha na ponta do, do cárter, próxima aonde fica o, o, o, o parafuso. Brother, eu senti que a porrada foi feia. Assim que bateu, se crachar aqui, assim que bateu, eu já parei, já fui lá logo para baixo. E quando eu olhei, e aí meu irmão, eu vi a gotinha de óleo. Eu, hum, continuei olhando, duas gotas, três gotas, quatro gotas, eu fudeu. Corri para casa e aí, para casa já, porque procurou oficina tratar isso imediatamente. E aí, eu entrei em contato com com o Adrian, que tava, que ele tinha feito esse mesmo serviço. Ele já tinha feito o reparo do cartão dele que tava vazando também. Obviamente menos que o meu. canal de Tatu na Baixa de Quintas para fazer o, o serviço, só que eu não conheço a Baixa de Quintas, né, então pra achar é mais complicado só que aí, velho opa, área raspada na manhã na manha mas aí eu Porra, tentei identificar o local, mas não conseguia, Eu é, velho, vai no sentimento. Véio. Vou me jogar aqui e eu sei que eu vou chegar lá, não sei como, mas eu sei que eu vou chegar lá, e fui, fui na, na coragem, ele falou baixo de quinta, não sei o que lá do primeiro retorno, eu não entendi muito bem não, mas eu, eu fui. Chega lá, eu dou essa referência pra, pra alguém, alguém me ajuda. E aí me piquei, velho, pra baixo de quintas. Peguei o capacete, botei um tênis, fui. Engraçado que eu tava na merda, velho. Porque tava jorrando óleo. Eu vou colocar o vídeo pra vocês também. De como é que tava. Tava jorrando, velho. Não é brincadeira não. Pingando assim, tipo uma gota por segundo. É muita coisa. é... é o fluxo alto. E.. Isso aí, velho, você sair de casa, vendo seu óleo pingando. Já era sábado, acho que uma e meia da tarde. E você sem ter certeza se ia conseguir resolver ou não. Ou seja, havia o risco de eu não achar o cara, ficar rodando lá não achar. E aí voltar com o óleo baixando mais ainda. E a possibilidade de resolver somente na segunda-feira. Lembrando, era um sábado. Só que como eu tinha um pouco de, de motor em casa ainda, da última troca, eu joguei pra dentro, deveria ter acho que uns 100ml, pouca coisa, mas melhor que nada né, já tinha perdido alguma, alguma parte do óleo, completei e piquei. Aí chegando lá na baixa de quinta, comecei a rodar, rodar, rodar, rodar, e na terceira vez que passei em frente à oficina, eu achei, porque eu já tinha parado no posto de gasolina, Ficar no pé da ladeira que dá no, no, no palmiúdo E perguntei a um cara da oficina Que ele era soldador e aí eu perguntei porra qual foi aquela ali? Relâmpago Fogos, é o que? Era fogos? Pô, acho que não dá pra vocês verem não, mas Tá valendo É... Peguei a referência e eu consegui chegar Pra minha sorte, ele estava apertando o retrovisor de uma Joins Red, uma Suzuki 1000, e ele parou lá, né? Eu tava lá fazendo serviço, já finalizando que era só ele fazer aquilo ali e ir embora. Minha sorte, que eu cheguei na hora exata. E aí, assim que cheguei, eu falei com ele, ele disse que fazia o serviço e faria na hora. Eu, porra, velho, valeu, excelente. Já fui ligando pro, pro soldador, o, o senhor Jonas. Aí, a retrovisor tá pra quê aqui, né? ficando olhando pra trás. É o costume da porra. E aí... ela lá aguardando, né? Ele demorou um pouco, quando o Jonas deu sinal de vida. Ele... Desparafusou o carta e separou E me chamou pra almoçar, né? Bora, velho, vamos almoçar Já quase as três da tarde Ué? Bora E fui com os caras pra Não, minto, minto, minto Antes de almoçar Eu já tava preocupado que eu teria de trocar o óleo Eu ia trocar o óleo no sábado Porém, não nessas condições, né? Aí é foda Eu Falei com ele Com, com... O Damilo, que é o filho do, do tatu, é o Damilo. O M mesmo, Damilo. Só me lembra Mamilos. E aí falei com é, velho, enquanto está tá esperando aqui, eu vou ver se consigo comprar o óleo. E aí ele falou, oh, velho, você vai achar ou nas Sete Portas ou na São Martinho, sendo que é melhor você ir na São Martin, porque uma hora dessa você não vai achar que essa porta fecha cedo eu, aí eu porra não vou duvidar do cara né fui já focado é, então o canal essa é Martinho, Martin vamos ver como é que faz aqui os caras não, chama o mototáxi aí que, que ele te leva eu, porra, uma boa né você vê a gente anda de moto mas não nem maldei de pedir mototáxi porque não era a região que você anda né você não tem os macetes então, rapaz, o tempo tá feio, vai, vai cair água de novo. Aí eles chamaram o mototáxi lá próximo. Aí quando chega no mototáxi, aí que foi engraçado. Eu aí eu cheguei aí, brother, beleza? Vou me levar lá na, na San Martin. Ele vai fazer o que lá? é lá, na oficina? Eu, é, de comprar uns olhos, Ele foi é habilitado? Eu sou. E pronto, tome aqui. Tome a chave e vai lá que eu enquanto eu descanso aqui. Eu, porra, velho, que viagem. Tá eu pensando que o cara ia me levar, que o cara ia me dá a chave da moto. Pra eu comprar a porra do óleo. E aí eu vou, é, né? Beleza. e peguei o, o, o documento, botei na carteira. Falando nisso, até checar na carteira, ah, tá aqui. E <risos> que lá tá uma fã. 125, porra, velho, tem tempo que eu não pilotava 125, velho, tinha estranhado pra caramba, esperando coisa que moto não tem, o som do ronco não tem, moto super leve, um jogo da porra, agora moto boa, não vou mentir, gostei, econômica tem um jogo da porra, velho, muito boa pro trânsito, véio. e assim, pro percurso que eu faço, atenderia perfeitamente aí peguei a fanzinha subi a ladeira ali do, do... a ladeira do, do palmiúdo nem sei se é essa ladeira mesmo palmiúdo, não sei eu sei que da baixa de quinta eu subi a ladeira que aparece no palmiúdo e aí lá eu sei me virar e aí eu virei para a direita e saí na Barros Reis, desci a ladeira, né, pá, Barros Reis, aí peguei o retorno, voltei. E aí cheguei na San Martin. eu só vim achar o óleo, velho. engraçado que tava todas as lojas já fechando de novo, né, eu e meu meu karma do, de fechar a loja. Me dá espaço pai. Né? se quiser, se não quiser tudo bem, eu não possa não. É melhor eu deixar ele passar e eu ir por dentro. As prático. Vou bater uma luz alta aqui. Pra ninguém... Querer correr risco. Sim. Aí a loja fechando, né? Consegui achar o óleo, né? Que é o 1040. O moto de baixa cilindrada utiliza o 2050. 20W-50 aqui você acha com muita frequência em posto de gasolina, oficina, em tudo que é canto. Só que a MT usa o 1040. Que é mais complicado de achar, é mais caro, tudo mais. Inclusive eu achei o Yamalube R$ o litro. Então aí foram R$ reais de óleo. Essa brincadeira. Mas tudo bem, o óleo estava no orçamento. Eu teria de trocar mesmo. Naquele dia Beleza E aí eu voltei né Peguei o caminho certinho pá. Aí A volta eu botei 20 conto de gasolina pro cara velho. Pra Um pagamento Aí pronto aí Na hora que eu voltei ele aí chamou pra Aí sim ele me chamou pra almoçar A gente foi almoçar e encontrou com o Jonas Lá no Santo Antônio Aí pra minha surpresa o Jonas também anda de moto né? Ele tem uma Uma Vestron Suzuki, tá anda no Rio Vermelho também, para boa vem atrás, já não Aí, a já de almoçar também, né, gente almoçou junto ficou lá resenhando daí voltou na né, oficina a Junas, não, vou nem descansar aqui o almoço, vou pegar logo no seu serviço a pouco eu ligo pra vocês. Aí foi nessa hora que a gente tava chegando na oficina que começou daquela chuva o temporal aí que bateu aqui em Salvador nesse fim de semana foi de um ciclone subtropical foi um subciclone, foi sub alguma coisa lá no Espírito Santo que a porra bateu pra cá e choveu pra porra no fim de semana uma miséria aí tá, pô, passa aqui só vendo passa É... E aí, claro, né, esperando a chuva passar e esperando o Jonas ligar. E não tinha que sacar dinheiro, né? Mas falei com o cara, ó, oh, velho, vou ter que sacar dinheiro para pagar você e, e o, o serviço ele não é de boa, na hora a gente vai. E assim foi, né, quando o Jonas deu o retorno pra gente, isso já quase vem sete e meia da noite, velho. Olha que eu cheguei lá, um e meia, véio. Demorou com uma porra para Jonas responder. A é... gente foi, sacou o dinheiro, pegou a peça, aí ele mostrou, ele deu um ponto de solda por dentro e por fora. Botou com um paramida, não sei o que, ele fez um serviço pra porra, ficou, ficou bom, ficou zero. Como fala, não é melhor que o original, aí você vai entrar, deixa eu passar pra cá. Esse aqui Uno, obrigado. cor foi lá, pegou a peça pra, e aí o, o Danilo começou a montar, né? Aí limpou bem, lavou com gasolina para ver se tinha realmente tampado todos os, os furos. Eu digo todos os furos porque tinha outro local que tava meio achado, meio ralado. Eu tava achando que tava fugindo também, mas não tava, não. Foi só um e o reparo foi feito. Aí pronto, aí lavou com gasolina o cárter, lavou a junta do motor. Limpou certinho, secou e aí aplicou com uma cola preta que tem lá. Jogou no lugar, olha para dentro. E aí testar, né? Ligar o motor. Tudo certo, tudo lindo e resolvido. Estrago financeiro. Foi sem do serviço do, do Jonas e sem da mão de obra do, do Danilo Eu não achei caro. Nem por um, nem por outro. Hum, é relampejando. É, não foi fogos, não. É, eu achei que foi justo. Até porque foi um sábado de tarde e o cara tava indo embora já. O Adria, quando fez o serviço, ele cobrou, no total, deu 180. Então, tá na Tá na média. Falar da aventura, né? Eu gostei, velho. Foi um dia divertido. Porque mesmo sabendo que eu tava fugido eu fui pra lá sabendo que ia resolver. Eu tinha plena, plena certeza que eu ia resolver tudo aquele mesmo dia, naquele próprio sábado. Eu ia resolver. Eu tinha plena convicção. Em momento nenhum eu pensei que não conseguiria. Eu falei, não, eu vou, vai dar tudo certo. Eu vou acertar a oficina sem saber. Vai ser no estilo.